E aí pessoal, aqui é a Paloma E hoje eu vou analisar o trailer do Joy do Coffee 15 Peço para vocês acompanharem o vídeo até o final E é isso aí! Olha! Pelo que eu tô vendo, os golpes normais do Joy não mudou nada em relação ao KOF 14 Uma coisa que sempre gostei do Joy, gente, são os movimentos de Muay Thai dele Eu fazia Muay Thai e vejo os golpes de, do Joy bem característicos de luta mesmo Gente... Olha os golpes especiais do Joy. Também não parece ter mudado muito, né? Reparem no trailer que dá pra ver ele usando os golpes EX por causa do brilho amarelado. Reparem. Gostei muito, assim, do, do efeito nas magias dele. E o que vocês acham, hein? E outra coisa, está confirmada a farofa do cofre 15. Os <risos> Super do Joey... Além dos gráficos, também não mudaram muito. Eu gostei do detalhe da animação do Super Furacão de level 2. O Joey faz uma preparação antes do gancho que solta o furacão. Parece que dá mais valor pra porrada. Gente, os combos também são parecidos com o COF 14, mas pelo menos até agora não apareceram com o Max Mode só golpes e X. Então pessoal, eu já gostava do Joey desde a série do Friends. <risos> mas assim, é, mas falando sério, é, eu acho esse personagem muito legal e espero que ele seja bom na nova cofre E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para acompanhar as novidades. Compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até o próximo vídeo. Tchau! KOM 15. Shatter all expectations.